Uma múmia cabulosa abandonada ganha vida e ataca jovens em um necrotério desativado. Comerciais assustadores que fez pessoas terem surtos psicóticos. Ritual satânico transmitido ao vivo tem um desfecho terrível. Algo estranho aconteceu dentro do armário. Criatura estranha submerge em um lago na Escócia. Mas antes, já vai deixar like para o YouTube dar mais destaque ao nosso vídeo na plataforma. E se não for inscrito, inscreva-se e ative. O sininho para receber todas as nossas notificações na tela do seu celular. Há rumores de que logo após este comercial ter sido exibido pela primeira vez no Japão, os espectadores reclamaram em massa que o anúncio era perturbador but I'll go with how to be next that I'll to this next o comercial de Kleenex teria sido retirado do ar, mas este não foi o fim de seu legado. Ele ressurgiu no YouTube em 23 de maio de 2006 e desde então registrou mais de um milhão de visualizações. <risos> Relatos que quem ouviu essa música às três da madrugada, em um quarto escuro, teve visões aterradoras, a maioria viu um sorriso branco e olhos brilhantes em meio à escuridão. Yaks at the gulch, sorghs at the the sure of such things. <laughs> I had a new of Durante a manhã de sábado do ano 2000, milhões de crianças assistiam a um programa infantil na TV russa quando de repente um ataque de hacker na emissora resultou na transmissão de um vídeo perturbador que deixou as crianças traumatizadas. correram para o colo dos pais, algumas ficaram chorando em frente à televisão, outras tiveram um surto psicótico e pularam da janela, umas correram para a rua e se atiraram na frente de um carro, também teve aquelas que esfaquearam os pais durante a transmissão do vídeo. Agora um vídeo impactante que ao mesmo tempo que é assustador, traz uma lição sobre o que o diabo faz para te envolver numa emboscada inescapável. Um rapaz está sozinho em uma empresa durante a madrugada fazendo serviços extras quando algo deu errado na copiadora. Um enorme círculo preto saiu no papel indicando uma possível falha no equipamento. Logo, ele descobriu que algo sobrenatural está Curso. De alguma forma, aquela folha abria uma passagem em qualquer objeto. Política, por exemplo, pode lhe abrir muitas portas, mas infelizmente muitos usam essa facilidade para o mal, mas o salário do pecado continua sendo o mesmo. O que vocês verão agora é aterrador. Parece que há alguém ou alguma coisa dentro daquele armário. A surpresa, uma mão misteriosa puxou a boneca abruptamente. Como assim? Não há ninguém dentro do armário? Então, de onde saiu aquela mão? Agora um ritual satânico transmitido ao vivo mostra eventos reais que te farão refletir sobre o um mundo espiritual. Durante a invocação do demônio, vimos o redemoinho em três chamas. Oh! manifesta te Entra nessa muñeca! Manifiesta-te! manifesta te, Manifiesta -te. Ele pede para que o mal se manifeste naquela boneca. Manifesta-te. Manifesta-te. Enfim, parece que seu pedido foi atendido. Realmente o diabo não está brincando de ser diabo. Tome muito cuidado. Se você chegou até aqui e pensa que já viu bastante, se prepare. Imagens registradas no lago Ness, nas terras altas da Escócia. Será que finalmente conseguimos uma evidência da existência do Kaiju mais procurado do planeta? Outros dizem que também poderia ser algum tipo de Godzilla. E você, o que acha? Este vídeo deu o que falar nas redes sociais nas imagens, vemos o que parece ser uma criatura metade cão, metade ave. Um híbrido bizarro sendo criado como um animal doméstico. Se essas imagens forem reais, e é o que parece embora seja inimaginável, algo me diz que alguém precisa parar esses cientistas antes que seja tarde. Os japoneses realmente estão no patamar mais elevado. Aqui vemos um homem no meio do mato segurando algum tipo de capa da da invisibilidade. Mulheres, tomem muito cuidado. O mais estranho disso tudo é que depois de ter sumido sob a capa, este homem nunca mais foi encontrado. você acredita na existência do pé grande, geralmente é difícil conseguirmos imagens desta criatura, pois ele é ágil e sempre corre para se esconder quando vê uma câmera, mas dessa vez não teve como escapar, pois estava atravessando o rio com o bebê no colo. Será que é ele? Um maníaco indonésio conhecido por ter executado com uma serra elétrica, mais de 200 pessoas no tribunal do crime perdeu a vida após um desafeto ou alvejar com 347 tiros. No necrotério, os médicos legistas começaram a ter a impressão de que o corpo do maníaco se movia e logo coisas tenebrosas e eventos paranormais começaram a acontecer no ambiente, além das visões que de deixaram todos muito traumatizados. Com isso, o necrotério foi abandonado, todo o equipamento foi retirado e no local ficou apenas o corpo do psicopata. Semana mais tarde, uma dupla de amigos se dirigiu até o local para fins de investigação, mas eles irão se arrepender amargamente. <risos> Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É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 O demônio que estava com ele era tão forte que se apressou definitivamente de seu corpo. You. It won't be a stylish marriage, I can't afford the carriage, but you look sweet upon the sea.